Que grande dia, tropa! Ontem, nós tivemos dois gigantes do mundo brigando entre si para verem quem irá nos censurar. De um lado, o lulopetismo e seu desgoverno, querendo o controle total da informação. Do outro lado, as big techs, que detêm esse controle total da informação. No meio, nós, os meros mortais os censurados de todos os tempos não se enganem não há nenhum desses lados nos defendendo não pensem que hoje o Google acorda pensando em liberdade de expressão é uma grande mentira o que acontece é que ambos querem deter o controle da informação então do lado do lulopetismo nós vimos Diversos jornalistas, inclusive políticos, sendo taxados de fake news. Tivemos uh, Vera Magalhães aqui sendo taxada de fake news. O que, que aconteceu? Ela disse assim. Fui deslogada depois de tentar postar a manchete da Folha sobre a ação do Google contra o projeto das fake news. E aí, a notícia aqui sendo taxada de fake news pelo próprio Twitter, dizendo. Conforme reportado pelo Reuters, milhares de usuários tiveram problemas com o Twitter globalmente no momento em questão, indicando que a fonte do erro é um problema técnico. E ela não foi a única. Daniela Lima recebeu, ah, fez a mesma mentira e recebeu o mesmo, a mesma checagem. Tivemos o próprio Flávio Dino, Randolph Rodrigues, o Sleeping Giants, todos os esquerditos sendo taxados de fake news pelas plataformas entendem porque eles estão completamente desesperados porque eles precisam controlar essa informação do outro lado as Big techs que se acostumaram a terem o controle da informação da humanidade o controle do que é liberdade de expressão e o que tem que ser censurado Ora nós aqui no canal fomos censurados pelo próprio Google Desde o início do ano estamos com nossos pagamentos bloqueados e até agora não deram uma desculpa satisfatória. Estão investigando se a gente cometeu algum crime contra a plataforma ou se ferimos as guias da comunidade, o que é uma grande mentira, visto que a gente nunca recebeu nenhum strike, nenhum uh, aviso de ter passado das liberdades da guia da comunidade. Mas o que, que acontece? Esses dois grupos... Um é as big techs que estão agora morrendo de medo, escreveram um texto aqui e esse texto no Google fez a esquerda entrar em desespero, Randolph Rodrigues dizendo que é absurdo, Flávio Dino dizendo que vai processá-los, vai ter, vão ter as contas bloqueadas. Então, o que, que é isso para mim? Karma? É exatamente o que eles fizeram até hoje conosco. Agora eles vão sentir na pele o que é isso acontecendo com eles. Então nós temos o texto aqui que gerou essa comoção inteira da internet da esquerda. Postado pelo Google. Hoje se você entra no Google esse texto continua lá. E para mim é só questão de tempo até derrubarem a própria rede de pesquisa. Imagina você entra no Google e não tem mais lá Google. Imagina quantos negócios não serão afetados. Quantos milhões de pessoas não serão afetadas por causa disso. Mas vamos lá ao texto. O atual texto do projeto de lei 2630 diz aqui. 1. Um, acaba protegendo quem produz desinformação. E é o que eu falo para vocês. Aqui nós vamos ver que o único interesse deles é nos achar de desinformação e deterem esse controle, ou seja, nos censurarem. Então, estão com medo disso. 2. Coloquem em risco o acesso e a distribuição gratuita de conteúdo na internet. E aí vamos ler. Uma característica essencial do mundo digital é a possibilidade de qualquer pessoa usar a internet para armazenar e compartilhar conteúdo produzido por elas, como fotos, vídeos e textos. Para que estes conteúdos possam ser exibidos ou distribuídos por plataformas online, são necessárias licenças de direitos autorais dos seus criadores. Por exemplo, ao enviar um vídeo para o YouTube, você concede ao Google uma licença de direitos autorais para hospedar seu vídeo e permitir que outras pessoas o assistam. O PL 2630 proíbe esses tipos de licenças de duas maneiras. Uma é exigido que todas as licenças de direitos autorais para as plataformas sejam concedidas por entidades de gestão coletiva desses direitos, o que significa que criadores e titulares de direitos não podem mais decidir por si mesmos como desejam licenciar ou distribuir os seus trabalhos. A outra forma é obrigando que todas as licenças de direitos autorais sejam pagas. Nesse sentido, a plataforma não poderia mais oferecer serviços gratuitos de hospedagem, ou compartilhamento de conteúdo sem pagar aos criadores que desejam usar seus produtos. Isso significa que poderá deixar de ser viável financeiramente para as plataformas oferecer serviços gratuitos. Ou seja, eles estão preocupados com o bolso deles, não conosco. É a mesma história. Primeiro, querem continuar nos censurando sem ter que dar satisfação a ninguém. E dois, querem continuar usando, né, segundo eles, gratuitamente todas as nossas licenças e direitos autorais. 3. Dá amplos poderes a um órgão governamental para decidir o que os brasileiros podem ver na internet. Ué, é o que eu tenho para vocês. Eles estão preocupados com o que eles detêm. Ah, quem tem esses poderes todos, esses amplos poderes? A própria plataforma. Eles mesmos dizem o que pode e o que não pode ser colocado e estão com medo de que seja o Estado agora que dite isso. O PL 2630 coloque em risco o livre fluxo de informações na web ao uh, prever a criação de uma entidade reguladora autônoma pelo poder executivo com funções de monitoramento e regulação da internet. Pela proposta, o órgão terá amplos poderes para limitar o conteúdo disponível aos brasileiros e contará com baixo nível de supervisão, tornando-se sujeito a abusos. Além disso, de acordo com o texto, esse órgão pode instituir um protocolo de segurança, obrigando as plataformas a ceder à entidade de supervisão o controle de suas regras, termos de uso, processos e características dos seus produtos, sem nenhuma checagem ou controle efetivos. Neste período, os pedidos das autoridades poderiam ainda incluir dados sensíveis de usuários, violando a privacidade de pessoas e empresas brasileiras que usam nossos produtos é um tipo de controle que poderia comprometer seriamente o fluxo livre de informações que existe hoje e que faz da internet um espaço no qual diferentes vozes podem se manifestar ainda ao estabelecer protocolos de segurança essa entidade passa a tornar as empresas de tecnologia responsáveis por danos causados por conteúdo de terceiros o que significa a suspensão temporária do marco civil da internet na prática o modelo cria um incentivo para que plataformas, como o YouTube, que hospedam conteúdo de usuários, adotem uma moderação excessiva, levando ao maior número de remoções e comprometendo a liberdade de expressão de milhares de criadores que desejam manifestar suas opiniões de forma legítima. Ou seja, o Estado é ter controle total da informação. Novamente, o medo não é nos proteger, mas que eles percam esse controle total. 4. Traz sérias ameaças à liberdade de expressão. A proposta atual traz várias disposições que determinam um dever de cuidado a ser executado preventivamente pelas plataformas, principalmente no que se refere aos conteúdos considerados ilegais pela proposta. Se o texto avançar assim, empresas de tecnologia terão que filtrar e moderar conteúdos considerados uma análise legal e assumindo uma função exercida tradicionalmente pelo Poder Judiciário. Sem os parâmetros de proteção do marco civil da internet, e com as novas ameaças de multas, as empresas seriam estimuladas a remover conteúdos legítimos, resultando em um bloqueio excessivo e uma nova forma de censura. Quando pensamos no YouTube ou na busca do Google, que já tem mecanismos de denúncias disponíveis para os usuários, a redação atual do PL 2630 cria um sistema que pode incentivar abusos, permitindo que pessoas e grupo mal, grupos mal-intencionados, inundem nossos sistemas com requerimentos para remover conteúdo sem nenhuma proteção legal. A incerteza do que pode ou não pode ser disponibilizado na internet levaria as empresas a restringir a quantidade de informações disponíveis, reduzindo a representatividade de vozes que existem nas plataformas. Isso violaria diretamente o princípio do acesso livre à informação, o que seria um grande retrocesso na guerra contra conteúdos enganosos. Então, novamente, eles, eles que decidem o que é enganoso e querem perder esse controle. 5. Prejudica empresas e anunciantes brasileiros. Somente no ano passado, o Google ajudou a gerar mais de 396 milhões de conexões diretas entre consumidores e empresas por mês. Que é um número completamente absurdo se a gente parar para pensar. Né? Ou seja, imagina se o Google é derrubado. Seria o fim, cara. Enfim, pessoas estarem em desespero, empresas irem falir, pessoas irem perder negócios, pessoas irem morrer. Incluindo ligações, orientações, mensagens, agendamentos e avaliações, beneficiando mais de 11 milhões de empresas brasileiras. Desde o surgimento da internet, a publicidade online tem sido um pilar fundamental da web aberta. Ela permite que bilhões de pessoas em todo o mundo tenham acesso gratuito a produtos e serviços incluindo conteúdos locais e relevantes para os brasileiros e portugueses. Os anúncios digitais também são um multiplicador da atividade econômica. De acordo com o nosso relatório de impacto econômico mais recente, a busca do Google, o Google Play, o YouTube e as plataformas de anúncios do Google tiveram um impacto econômico de 104 bilhões do Brasil em 2021. Parte desse impacto vem das conexões diretas que nossos produtos ajudam a gerar entre empresas e consumidores. PL 2630 pode afetar esse impacto positivo dos anúncios digitais. Caso o texto atual seja aprovado, as empresas brasileiras vão precisar lidar com uma série de novas exigências para utilizar a publicidade digital como parte de sua estratégia de negócios. Por exemplo, foram incluídas apressadamente no texto do projeto normas para regular toda a cadeia de tecnologia de anúncios digitais. Isso pode trazer confusão sobre qual é a responsabilidade de cada ator desse ecossistema, incentivar um aumento desnecessário no custo da publicidade online. Entre outras exigências, o novo texto prevê ainda que empresas compartilhem muitas informações sobre sua estratégia de marketing, o que criaria mais desafio para as pequenas e médias empresas que usam o digital para competir com empresas maiores. Nós Queremos que as pessoas tenham o poder de tomar decisões bem informadas sobre os anúncios que vêm na internet. Isso significa fornecer maior transparência sobre quem são nossos anunciantes, onde estão localizados os anúncios e quais espécies de campanha foram exibidas por meio do Google. Nos últimos anos, lançamos várias iniciativas nesse sentido, como atualizações importantes da minha central de anúncios, do relatório de transparência de anúncios políticos e da central de transparência de anúncios. O PL 2630 também diz que apenas empresas com representação local podem anunciar em plataformas digitais no Brasil, impedindo que muitas companhias estrangeiras promovam seus produtos e serviços para brasileiros. Você consegue imaginar não poder ver um anúncio de passagem em um site de viagem estrangeiro ou um produto legal em sites de varejo internacional por causa dessa restrição? ou fazer uma pesquisa por um produto no Google e não ter acesso a um anúncio de que o item está em promoção ou um e-commerce fora do país. Em tempos de comércio globalizado, acreditamos que esse tipo de regra vai contra os princípios da livre concorrência, isola o Brasil no mercado internacional e limita as escolhas do consumidor brasileiro. 6. Dificulta o acesso dos brasileiros à busca do Google ao tratar buscadores como redes sociais. A busca do Google Procura oferecer os resultados mais relevantes e confiáveis possíveis para as pessoas. Usamos sistemas de classificação para atender às expectativas dos usuários de encontrar fontes de informação relevante e de alta qualidade, além de reduzir a exibição de conteúdo prejudicial ou de baixa qualidade nos resultados de pesquisa. O design desses sistemas, no qual investimos desde a nossa fundação, é nossa maior defesa contra informação de baixa qualidade incluindo conteúdo ilegal e nocivo. Na versão atual do PL 2630, os mecanismos de pesquisa são tratados da mesma forma que as redes sociais e os serviços de mensagens instantâneas. Isso acaba causando uma distorção que prejudica a busca, já que ela tem ferramentas limitadas para remover conteúdos ilegais. Quando identificamos um comentário de ódio, por exemplo, a única ação que podemos tomar é remover a URL dos resultados enquanto a página continua no ar e somente os proprietários do website poderia fazer a remoção. Igualar buscadores a redes sociais também impõe aos buscadores um dever inviável de monitorar proativamente toda a internet em busca de determinados tipos de conteúdo considerado ilegais pela regulação. Isso, inevitavelmente, levaria a um bloqueio massivo de páginas potencialmente legítimas, já que se tratando de temas controversos, como imagens fortes, mas que na verdade fazem parte de reportagens jornalísticas, seriam bloqueados para evitar possíveis sanções. Por fim, o texto estabelece obrigações de remuneração de direitos autorais pelo uso de quaisquer obras literárias, artísticas ou científicas por plataformas e provedores. Se for aplicado ao sistema de busca, esta obrigação pode ter efeitos significativos na disponibilidade desses conteúdos. A medida desconsidera o papel fundamental e gratuito que ferramentas como a busca desempenham ao ajudar a divulgar o conteúdo produzido por milhões de criadores diariamente, incluindo os produtores de notícias. Aí eles terminam assim. Entendemos a urgência de lidar com questões tão importantes como o problema da desinformação e continuamos empenhados em contribuir com o debate público, inclusive com a criação de novas leis. O texto atual, porém, acabou se desviando de seu objetivo original de combater a desinformação, trazendo de forma apressada novos dispositivos sem discussão ampla com a sociedade, inclusive sem passar pelas comissões das câmaras dos deputados. Criar uma legislação que tenha o potencial de mudar profundamente a forma como milhões de brasileiros, empresas e empreendedores usam a internet é uma responsabilidade compartilhada, que precisa ser feita de forma colaborativa e construtiva para atingirmos o equilíbrio certo. Fale com seu deputado ou deputada e nos ajude a chamar a atenção para as potenciais impactos do PL 2630 com a hashtag mais debate PL 2630. Então esse foi um vídeo sobre tudo o que está acontecendo com esse apocalipse da internet. Eu quero saber a opinião de vocês. Por último, Participe da nossa nona rifa. Concorra a mil reais no Pix. E com isso, também apoie o nosso canal. Estamos com as últimas rifas aí. Continua a promoção. Né? Compre 4. Leve 5. E até a próxima. Tchau, tchau.